E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro, e hoje vamos conhecer um joguinho aleatório aqui de Mega Drive, Capitão Hammock. Ele é uma espécie de Sonic pirata, literalmente, ó, ele é um bonequinho que ele é um pirata. Ele tem um saltinho aqui, ó, parece que dá um golpe no, no salto duplo, aí tá, ele tem uma barrinha de vida. Então, eventualmente pode tomar algum dano nos é autorizado a tomar um dano, beleza tem uns diamantezinhos aqui, umas esmeralda, enfim não sei como é que é o nome certo desse trem ai, nossa essa bola, tinha, essa, essa bola de canhão aqui foi, foi tensa beleza, tomei um dano, mas não foi nada demais tem uns gatos pirata ali no um, um, um salto na cabeça deles é o suficiente, eu não sei que bicho é o Capitão Ravok. Não consigo identificar ainda A gente está em aventuras aqui pelo, pelos navios Eita, tem esses voadores que não são, não são tão fáceis Beleza, peguei um aqui, eu vou descer um nível Aí, deixa eu descer um, um nível com esse aqui para ver onde é que eu tô no navio de repente eu, se eu seguir por baixo é mais fácil eita também tá dando não, não era isso que eu queria fazer mas tudo bem ó. show ele tem algum, alguns caminhos aqui eu não sei se é por baixo ou por cima não sei qual que é o certo mas Aparentemente, se eu, se eu for subindo, sempre tem mais coisa para pegar. Peguei um tesourinho. <risos> Eita, morri. Tem que cuidar melhor da minha vidinha. Achei que eu aguentava mais. Aí, ah, eu consigo me abaixar. O ruim é só acertar o abaixamento. Beleza. Vamos levar esses gatos aqui. Agora vem essa bomba aqui. Esse aqui me, me lascou na outra. Ele tomei uma bombona. Eita! Não! Cai na água, morri! Tá. <risos> tá agora eu já saquei. Não posso cair na água. Não posso cair na água. Não posso tomar muito dano. Beleza. estou tô grande ainda na parada. Vamos lá, Capitão Havoc. Cara, nunca tinha ouvido falar desse jogo. Mas ele é bem divertido, é bem legal. Essa dinâmica, o desenho dele lembra o Sonic. Aí, vai pegando os tesourinhos. Ó, tem aqui um lugar que ele não é tão acessível. Será que se eu descer esse aqui? eu não consigo, eu não consigo chegar nele. Vamos descer aqui. Vamos por baixo de novo. Só vou tentar não morrer. Aí. Por enquanto aqui tá, tá tranquilo. Eita. Show. a bomba. Ele tem um camarhotinho, olha aqui. Ele empurra coisas ó. Que legal essa essa movimentação dele Eita Ai, ali Porra rapaz, essa parte de por baixo aqui também foi bem tem caminhos a seguir bem legais Dois, dois tesourinhos boa ah sacanagem a bala de canhão não, não acerta não acerta o inimigo ah, draga, draga, draga, draga, draga, draga, draga. ah eu fiquei preso no barrilzinho, ah mas tá bom ah, eu consigo destruir a bomba a bola do canhão também legal bom saber Peguei 50 diamantes, esmeralda, enfim. Tem cara de chefão. Eita! Que isso, rapaz? Nossa, tem muita cara de chefão. Não possa ficar perto dele Na hora do dano Ó Daí ele fica louco Aí Quando for no cocô Opa Tomei dano ó. Tem um lugarzinho Que ele toma dano certo Eu Tô batendo em umas partes que não tá dando dano Aí Sai pra lá Bom, tem, tem alguma, alguma regiãozinha ali que não tá dando dano. Aí. Aí, aí, aí, meninas. Aí, pô, aí, aí, aí, aí, moleque, cara, na água. Capitão Havoc, cara. Que jogo massa. Primeira fase foi do navio pirata Conseguimos passar, por incrível que pareça Perdi duas vidas de burro, né, porque não podia ser diferente <coughs> Fase de noite, olha que massa, cara Lembrando que aqui nós temos uma barrinha de vida, né, então temos que cumprir Eita o oh, ratinho chutão Tem um ratinho chutão aqui tem um polvo É, estou mandando para todo mundo Esse povo, pelo que eu vi O problema dele é que ele pula Ó, tem um voador lá em cima Não pulou em cima de mim, não deu dano Ah, esse ratinho aqui é nojento Eu tenho que pular primeiro que ele Eita! Eu tô errado todos. Estranho é, o, o que ele pula correndo, né? Ah, o rolinho não dá dano. Tá, vamos tentar. Ali, rapaz Achei até um pedacinho de carne Não, volta, volta, volta na vida. Ah, eu acho que perdi a vida, sério Ipia. Nossa, some rápido os bagulho Ah, beleza, achei um Não sei se era um cantinho <coughs> Secreto, alguma coisa assim Mas valeu a pena explorar <coughs> Ah, droga, tá apanhando voador, tá parando de todo mundo. Vai pra lá, rato. O rato pisão. Ainda é bem que ele tem um ataquezinho tipo do Gaio, mas. Ah, cara, vai ser aqui. Ih, o outro vem de, outro vem de soco. Olha ali. Esse aqui vai ser difícil. Ah, não, também dando do polvo. Quase com 100 geminhas... não sei se é gemas, esmeraldas, enfim... Pessoal, Capitão Ravok, cara, me surpreendeu, não esperava muita coisa desse jogo, achei que ia ser tipo uma cópia do Sonic, tipo o ligeirinho Tipo o Sonic 4 do, do Super Nintendo, que é, uma, é o Sonic, na verdade é o jogo do ligeirinho, só botaram o Sonic no meio Esse, esse é totalmente original, modo de falar né, ele tem suas referências, vamos dizer assim ó. As esmeraldas ali, esses, esses diamantezinhos, são os anéis do Sonic, mas não servem como vida né, diferente, com... ah, eita, <coughs> diferente do Sonic que junta anel para ter vida Que ele junta para fazer ponto, eu acho, né? Porque ele é um pirata, ele tá atrás de riquezas. Deve ser essa a referência. Tentando chegar lá em cima de novo. Aí aí, aí. Ah, droga! Agora eu chego, agora eu vou cuidar só onde eu vou cair. Foi, foi, ai, ai, meu Deus! Não, ele cai. Ele... Legal, que ele se atira, ele cai caminhando. Aí, agora eu consigo. Agora sim, pegamos as vidinhas, pegou duas vidas, me dizendo as moedas, né? Bom, que quando continua morrendo nessa parte do início, dá pra gente pegar isso aí. Ah, esse rato chutão. Aí, moleque, dois. Então, vamos um golpezinho do gaio. Ah, fala sério. Ah, tá de tá sacaneiro... Ah, eu que aqui uma, uma coisa que dê vida... Aí. Eita poma, sai pela lá, sai pela lá... <risos> ah, moleque... Tá, beleza, eu não sei se tem checkpoint ou alguma coisa do tipo aqui... Ah, não, não, não! Ah, droga, o Spin me mata! Eu devia ter ido direto. Não, começa delícia! Vou, eu vou pular aquela, aquela etapa de pegar a vida de novo. Porque eu não estou jogando isso aqui para zerar, né? Tô, estou tô jogando isso aqui para degustar o jogo. Eu só quis pegar aquilo lá porque eu não consegui pegar outra vez. Então, bora! Aí. Esses inimigos são muito ruins de acertar o salto neles. Vai tomar banho. Vem, lanche. Ah, oh, difícil de acertar esse cara. Tem um instinto superior Aí derrui na água, bem feito Oba, aí já recuperei uma vidinha Eita bomba. Agora lascou Agora lascou Agora fazer essa parte aqui De saltos ornamentais Vai ser é uma complicação Vai ser é uma complicação do cão Vamos tentar Capitão Ravok. cara, se alguém for jogar pra zerar, ele não chega a ser, ah, impossível. E vocês viram que dá pra recuperar bastante a vida. Tem muito diamante, não sei se é diamante, esmeralda, enfim, não sei como é, que é o nome certo dessa joia. Ao longo da fase. o cara tem que dar uns golpezinhos aqui também, vai tomar banho. Ó, já tô com 76, ó. Ah, vou morrer! Ah, fala sério! Morri de burro agora de apanhar muito! Aí ó, viu? O salto aqui, eu, eu tô me atrapalhando um pouquinho né pra acertar! Eu tô jogando no. Hoje eu tô no touch hoje eu não tô no, no joystick ó esse ganhei cinquenta joias de uma vez só então se eu fosse lá fazer aquela etapa aqui ó com certeza eu ia fechar mais sem mais a vida Tem que acertar, né tio? lá, Ravok. Agora é o desaforo. Ah, eu passo, bagulho, sério? É o maior que eu tenho pra acertar. Eita, morri de novo. É o maior que eu tenho pra acertar e o que eu menos tô conseguindo. Tá, esquece aquelas vidas. Deixa pra lá. Agora o negócio é o seguinte... o negócio é ir pra cima... Ah, fala sério! Pra cima do barquinho... Aqui tem o um socador, aqui, né? Matei o socador! Não! Escorreguei no barco! Mardito, tem que ir pro barco! Tem que passar é da parte do barquinho. Ela que me interessa. Cozinho gaio aí, ó, vamos recuperando. é mais fácil do que eu achei. Aí, eu recupera uma vidinha. Não precisava pular. Aí, moleque doido. Agora é cuidado. Não cai do barco, Havok. Capitão Havok. Não cai dos tocos agora. Vai ah! ah, mais uma. Que sacanagem. Depois que, eu, depois que pega a mãe, até, até aparenta ser mais fácil... <coughs> problema é que a minha mãe não tá dando certo. Tioquei. Okay. que? Oh, e essa vidinha aqui eu recupero. Eu já recuperei a vidinha. Ah! Onde disse? Mas aqui ó, isso é o problema Não, eu não consigo falar no lugar certo Ai rapaz, eu... o jogo tá me dando chance, para de chance, mas eu não tô conseguindo Uou Aqui aqueles pinzinhos não tem chance, não tem, não tem margem, se não nadar direito já era, não é nada Ah, esqueci. Nossa, tô tomando um soco contra do outro. Não, aí, recuperei uma vida. <risos> a vida que eu vou perder agora eu recuperei. Ah, moleque, tem que ser assim, não dá. O cara apanha muito esse jogo. O joguinho do Capitão Ravok. Vocês vão ver, se eu tivesse com o meu joystick, ia ser a mesma coisa, só que eu ia estar com o meu joystick eu ia falar que o jogo era ruim, mentira, esse jogo é bem legalzinho do capitão Havok, só tem que acertar os saltos né um pouquinho de precisão não faz mal para ninguém aí, matar esses, esses lombriguetes. Aí, aí o leque. Pegar aqui a vida cheia. Pegar um bônus. E mais uma vidinha. É isso que eu falo. Ó. O jogo te dá oportunidade. Eu podia estar com... O cara passa dessa fase com uma vidinha considerável. Porque eu sou muito tonto. Eu fico me bobeando. Olha ali, rapaz, sequência de vapo vapo. Sequência de tomatona, sequência de vapo vapo. Eita, esse aqui é difícil. Aí, moleque. Aí, ai meu Deus. Ah, eu não consigo acertar nesse raio desse toco! Ah, não, vamos tentar mais uma vez, pelo amor de Deus! Cara, isso aqui tá vergonhoso! Como sempre, na minha mão é a vergonha da profissão, né? Eu estrago os jogos! Você aqui é brabo, rapaz! A gente passa vergonha! Vai embora, ainda não matei. Yupi! Tá bom, chutadores dessa parte que eu levei. Ai meu Deus, acabou minha vida. Ah, matei os dois com um ataque só, moleque, agora vai. É, Aí. Ah, fala sério? Vamos, Capitão Ravok. Essa vida aqui já era, né? Um daninho foi o descovoador. Aí, no meio que tem esse, esse esqueminha que volta todas as vezes que a gente pega. Boa. Aproximando de pegar mais uma vida, é isso que eu falo, rapaz. O jogo ele te oportuniza, o problema é que o cara é ruim, né? Ah, esqueci. Essa aqui, se tu tem um, um pouquinho de, de tempo e experiência, tu pode farmar vidas aqui, né? Tipo, eu ganho duas, três vidas aqui e perco uma, ganho três, duas, três vidas aqui e perco uma. Aí moleque, Ó, mais seis bagulhete Eu tenho uma vida, mais dois, mais um Ó, Mais uma vida Ó. Ah, pulei de novo Ah, meu deus do céu eu Vou dar um pause aqui, pessoal Eu vou dizer assim que eu vou encerrando por aqui Não sei se eu não vou tentar de novo Eu curti muito o jogo Mas eu vou deixar a avaliação por vocês Capitão Havoc do Mega Drive me surpreendeu mesmo Eu adorei esse joguinho não conheci o personagem, não sei se é de alguma história, de algum desenho, enfim. Vou deixar o save state e quem sabe eu tento de novo essa próxima fase aqui com o joystick para ver se me facilita. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Eu realmente curti, me surpreendeu. Se alguém conhecia, manda nos comentários. Se ninguém conhecia, manda nos comentários. Se inscrevam aqui, se inscrevam no Brasil, se inscrevam no Aula de História do Web 3.0. Já falei demais e até a próxima.